Olá, muito bom dia, amigos! Estamos começando mais uma edição aqui do AgroLink News, o nosso podcast diário do agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar como os aumentos no transporte marítimo estão impactando nas exportações do arroz. O programa destaca ainda os debates sobre a política ambiental aqui no Brasil. Tem ainda as cotações do mercado, as notícias do agro como um todo e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o setor. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então acesse agrolink.com.br. Nesta segunda-feira, trago aqui... Algumas das principais notícias, a safra de tabaco 2021, fechou em mais de 620 mil toneladas. A variedade Virgínia ultrapassou 570 mil toneladas, isso em todo o Brasil. E o Campo Futuro está analisando os custos da agropecuária em São Paulo e também no estado do Mato Grosso. A CNA realizou na semana passada um levantamento dos custos da pecuária de corte, grãos, hortaliças e também para a cultura do café. No estado do Rio Grande do Sul, os produtores planejam uma safra de verão, enquanto as culturas de inverno seguem em desenvolvimento. E a competitividade da carne de frango também registrou a segunda queda. A média parcial de agosto registra a menor diferença em relação ao da carcaça bovina, isso em oito meses. Por fim, no Mato Grosso do Sul, o governo está anunciando a redução da alíquota do ICMS para o setor da energia. Esta medida ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Agora, eu convido você a ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred.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 é que o aumento do frete marítimo vem impactando as exportações do grão. E quem nos traz os detalhes desta movimentação é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As exportações do arroz brasileiro têm sido afetadas pelo alto custo do frete marítimo e pela escassez de containers. Apenas em agosto, o preço do transporte através de navios subiu 217%, uma alta de 450% em relação a maio. Segundo o levantamento da Associação Brasileira do Arroz, a ABI Arroz, o cenário representa uma perda de mais de 36 milhões de reais para o setor no primeiro semestre do ano. As vendas externas para os Estados Unidos caíram mais de 70% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2020. O levantamento da Ábia Roas mostrou que todas as empresas exportadoras do cereal tiveram redução de embarques e perdas nas vendas externas no mês de agosto. Consequência direta da alta no frete marítimo e da falta de containers. No primeiro estudo da entidade, realizado entre maio e julho, os principais destinos afetados eram Peru e Estados Unidos. Agora, os prejuízos às exportações se estenderam também para o México, Chile, Canadá e países da África. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. Agora a gente fala sobre o um tema ambiental. A participação brasileira no efeito estufa ganhou espaço no Senado, que está escutando especialistas sobre o setor. O resumo desses debates a gente confere na reportagem de Raquel Teixeira. Representantes dos povos indígenas, do Observatório do Clima e pesquisadores de institutos socioambientais dos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal são unânimes em afirmar que o Brasil está na contramão do planeta em relação à proteção da natureza. O país é hoje o sexto que mais emite gases que provocam o efeito estufa, principalmente por causa do aumento no desmatamento. O grande desafio é fiscalizar e combater a destruição das áreas para compatibilizar produção rural e preservação ambiental. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que o Brasil vive um momento muito delicado de sua história. Elisiane Gama explicou que o objetivo do encontro com especialistas é produzir um documento democrático sobre o tema. O nosso objetivo é fazer essa entrega antes da nossa ida para a COP26, para que ao final nós tenhamos um relatório que seja fruto do envolvimento das entidades, da sociedade civil organizada e também até com uma visão do poder público, da classe empresarial, enfim, ouvindo todos para a elaboração de um relatório que seja muito democrático e conclusivo. É responsabilidade da Comissão de Meio Ambiente preparar um relatório de avaliação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, com foco em planos de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas. Raquel Teixeira. Obrigado pela participação e a gente segue em frente agora falando sobre a conectividade no campo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela participou de atividade do projeto Comunidades Rurais Conectadas em Mato Grosso. Tereza Cristina ela inaugurou mais de 30 pontos de conexão, isso via satélite, e destacou o investimento do mapa justamente para conectar o campo com a cidade. <tos> emocionada de Tafara, de Santamento Tafara, tá claro, é, entregando esse fundo de né? remédio 4G, um programa é, que o Ministério da Agricultura faz é, abastecimento juntamente com o Ministério da Educação está fazendo em todo o Brasil, na área rural. Então, hoje é a minha primeira vinda para né? entregar, e aí ver o que essa ferramenta vai trazer para essas crianças, vai trazer para os jovens, vai trazer para toda a comunidade não só em termos de agropecuária, mas também de saúde, de educação, de conhecimento. E vocês vão poder falar com o mundo. Não é só com o Brilhante Campo Grande, não. Podem falar comigo lá em Brasília e podem falar com qualquer país do mundo que vocês quiserem. Esta é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E antes de encerrarmos o programa, o repórter Sérgio Pastor nos conta que o governo federal também realizou a entrega de equipamentos agrícolas para comunidades indígenas. O governo federal entregou 42 equipamentos agrícolas a comunidades indígenas em Cuiabá, no Mato Grosso. Ao todo foram entregues 14 tratores, 14 grades aradoras e 14 carretas agrícolas às comunidades indígenas somando um investimento de cerca de R$ 2,6 reais, segundo a Secretaria de Governo da Presidência da República. Também está previsto a capacitação dos agricultores indígenas que irão operar as máquinas. O encontro tem a finalidade de impulsionar a produção sustentável nas aldeias ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a importância dos equipamentos entregues aos indígenas para que possam produzir. Hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito. São 14 máquinas, mas que serão muito mais para poder fortalecer a agricultura dos indígenas que querem produzir, que querem ter renda, ter dignidade, ter uma escola agrícola e produzir para esta nação. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, informou que está sendo tratado com o Ministério da Agricultura um acordo de cooperação técnica que irá permitir a emissão da declaração de aptidão do PRONAF a produtores indígenas por meio da FUNAI. A declaração de aptidão do PRONAF é a porta de entrada para agricultores familiares ingressarem em políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. Atualmente, existem 35.218 DAPs indígenas válidos em todo o território nacional. A maioria produz feijão, mandioca e milho. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações aqui no AgroLink News. Vamos agora atualizar os indicadores econômicos da soja. A saca é de 60 quilos, abre a semana, esta segunda-feira sendo vendida a R$ 174,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 159,00 é o um indicador da soja, R$ 160,00 em Balsas, no Maranhão, R$ 167,00 em Cascavel, no Paraná, soja sendo vendida a R$ 171,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas atualizações, agora do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e amanhã nós estamos de volta trazendo mais informações do campo. Até lá!